O papo de hoje é interessante, hein? É como preparar o seu número, como é que você deve fazer a primeira oferta, será que deve dar a primeira oferta numa negociação? São perguntas que eu sempre escuto no meu seminário. Um minuto do sucesso. O Márcio Miranda. A primeira coisa que você tem que fazer é uma análise: qual seria a minha melhor alternativa se o negócio não sair? Se o negócio não sair, vai ficar preto para o meu lado? Então eu tenho que tomar cuidado com os números que eu vou colocar. Tomar cuidado com o primeiro número que eu vou jogar na mesa. Em outras palavras, quanto é que você pode arriscar, hein? O que, que seria chutar baixo demais se você estiver comprando ou pedir alto demais se você estiver vendendo? Agora, isso aí quando a gente está se preocupando só com a nossa situação. Mas qual que seria a situação do outro lado? O desespero nosso nós conhecemos muito bem. Mas será que o outro lado não estaria até precisando mais do negócio do que a gente? Parece que não, parece que só nós precisamos. Mas quando dois estão negociando, os dois precisam do negócio. Aliás, quem é que será que precisa mais? E eu partindo desse princípio, eu crio o meu Minimax, que é o mínimo e máximo. O valor mínimo que eu vou aceitar e o valor máximo que eu vou pedir. E em cima disso aí eu vou estruturar, então, aquela talvez seja a coisa mais importante da negociação, que é a primeira oferta. Olha, eu evito falar uma primeira oferta, dar um primeiro número, principalmente quando eu não tenho muita certeza daquilo que eu estou falando. Então, às vezes, eu gosto de ouvir. Quem sabe o número que está vindo do lado de lá é melhor do que aquele que eu vou falar. Por quê? Porque uma primeira oferta acaba ancorando um valor. Se você pediu baixo para depois você aumentar, esquece, não vai funcionar. Se você pediu muito, muito alto, talvez nem aconteça a negociação. Aquele número que você deu, que era tão fora de proporção, tão fora de valor, vai inviabilizar a coisa de cara. Outro lado agradece e vai embora. Mas o fato é que a primeira oferta acaba influenciando, e muito, o outro lado. Como também influencia você, quando você escuta uma primeira oferta. Porque essa oferta, ela transmite informações, ela transmite expectativas. É, e você já fica meio intimidado. que é um conselho? Não se deixe intimidar por um primeiro número. O nome mesmo já diz, é uma primeira oferta. E se o número não lhe agradar, nunca peça para o outro lado explicar. Porque a partir do momento que ele está explicando, dá a impressão que você concordou, que você aceitou. Ele ancorou aquele número e a gente tem uma tendência de pensar pequeno. Outro dia eu estava lendo um pouquinho um trecho daquele grande líder chinês comunista, não concordo com ele, mas ele tinha umas ideias interessantes em algumas coisas, que era o Mao Tse Tung. Ele dizia que todos nós pensamos assim muito pequeno. Ele dava o exemplo de um sapo que estava lá no fundo do poço. E quando esse sapo olhava para cima, ele via o céu. Só que o sapo achava que o céu era só aquele pedacinho que ele enxergava ali do tamanho da boca do poço. Se o sapo subisse até a superfície, ele iria descobrir que o céu é infinito. Será que a gente não está precisando subir até a superfície para aumentar um pouquinho o nosso grau de expectativa, para poder pedir um pouquinho mais, para poder oferecer um pouco mais baixo, dependendo do lado da negociação que você esteja? Olha, a minha recomendação é, peça alto, se você estiver vendendo, é claro. Porém, ofereça mais de uma alternativa. Para quê? Para que o outro lado possa ter aquela sensação de escolha, de que ele decidiu o que desejava. É a mesma coisa com preço à vista com 5% de desconto, ou mesmo preço em seis vezes sem juros. Deixe o outro lado escolher. Agora, importante isso. Aprenda a defender com firmeza a sua primeira oferta. Não passe a impressão que foi só um número para abrir a negociação. Daí ninguém acredita. Por isso não vacile nessa hora. Olha, todas as outras coisas sendo iguais, a primeira oferta é a coisa mais importante para definir o resultado final da negociação. Por isso, planeje os seus números, planeje as suas opções com muito cuidado, com tempo. E não tenha vergonha ou receio de defender essa posição com unhas e dentes. Legal? Grande abraço, bons negócios para você! Obrigada pela audiência e até o próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.